Você está visando, tá visando desde 2018, Pinheiro. Você estava tá falando que tem que bater no Sérgio Moro e desmontar ele contra a corrupção. Quando o candidato era o Bolsonaro ainda. E isso levou, inclusive, entre outras coisas, o pessoal da campanha da Haddad a te procurar. Então, falou assim, não, tem que usar todo... Olha como você... Olha, você é danado. Ele falou, tem que usar todo o horário eleitoral gratuito do PT para bater no Sérgio Moro. Aí lá o sujeito o estrategista vai falar, como assim, não? De bater no Moro? Não, de jeito nenhum. Não, não, não. Tem que usar. Ele falou assim, que expectativa de ganhar não, essa não, eleição? Não, não, não. Não foi, não foi o sujeito estrategista, não. Ele falou, eu levei isso para chapa, e eles falaram que com o Moro e Lava Jato não se mexe. Foi isso que foi dito. Amigo. Em 18. Cê... Em 18. Cê... E vamos lembrar de uma coisa. Vamos lembrar de uma coisa. A conversa era, eleição sem Lula é fraude. Eles estavam indo para esse caminho. Aí o que, que aconteceu? Ele desistiu, assumiu o Haddad, e em um mês, quem sequestra a conversa de eleição fraudada é o Bolsonaro, Sim. e o Haddad imediatamente responde com a ideia de que tem que ter confiança nas instituições e que a eleição não era fraudada. Então, esse mesmo roteiro vai ser seguido agora. A, a história toda do, da, do Bolsonaro é, ter começado a falar em impressão do voto e tal, e tal foi um blefe dele, foi um blefe para todo mundo se amarrar agora nas instituições que vão, como a gente pode chamar, tutelar as, as eleições de 2022. Aí não vai poder dizer nada a respeito de uma vitória surpresa, de um coisa. vai ter que mandar meus parabéns, não sei o quê. Eu estou falando aqui que o Moro vai ser eleito? Não, não estou falando que o Moro vai ser eleito. A gente vai, mas, vai fazer tudo, inclusive, para que não seja. Não Diferentemente que de pré candidatos aí. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Estão dando um empurrãozinho. Se fosse um jogo de futebol, o que eu poderia dizer é assim. Eu não sei o resultado. Mas o juiz vai roubar. Serve falar isso? Vai apitar pênalti que não existiu. Perigo de gol. Coisas assim. Então, tudo bem. Falando em gol, olha... Por mais que tenha sido um gol de fato, acho que a viagem internacional, a Eurotrip do Lula foi bacana, fez a Globo engolir seco e passar o negócio. Não acho que isso vai. É motivo. Assim, sair na foto bem com o Macron não vai ganhar a eleição aqui. Isso não vai convencer todo esse pessoal. Não vai ser isso que vai convencer todo esse pessoal a é dizer. Bom, chegamos a essa situação de, como que a gente pode chamar? De empate, como, como corrida armamentista mesmo, o empate nuclear, o impasse, fog of war. Bom, é a névoa da guerra aqui, então agora a gente não pode mais assumir quem vai dar o primeiro tiro. Não vai, isso não está acontecendo, não está acontecendo. Nada está mudando nessa estrutura. Que a gente está pondo aqui para vocês. Nada está mudando. Ela continua intacta. A gente não está vendo uma área do judiciário, uma área eh, dos militares, sequer uma área entre os empresários e as empresas de comunicação, ou dos bancos, falo, cogitando a ideia de que um governo Lula pudesse ser interessante. Não está vendo. E não está vendo também a população levando é, é, é, ao impasse. Coisa que, assim, é, enfim, poderia ter acontecido, né? Isso se aquele jogo tivesse sido jogado naquela hora enfim, nunca, a gente nunca vai saber muito então, difícil. talvez tenha si. sido mais ou menos o que aconteceu na Bolívia, né, com o golpe depois desgolpe, mais uma volta é. mais negociada, e agora fica ali nas é. cordas com o pessoal de Santa Cruz fazendo o fuso de sempre enfim, porque houve Sem realmente uma, uma situação pré-revolucionária alguma coisa assim, uma, é. ou né, um impasse, não é, é o que eu pensei no, Brasil, no Chile, mas é verdade, a Bolívia é muito mais a cara disso aí mesmo não, gostaríamos é. que fosse gostaríamos que fosse não é. é a cara infelizmente Valeu!